Salve so, rapaziada, mais um Duet de Austrália começando pra vocês Hoje eu vou comparar preços de carros do Brasil e da Austrália Se eu já fiz esse vídeo há pelo menos dois anos atrás Então vou dar uma atualizada nos preços pra vocês Porque assim, ainda está um absurdo os preços de carro no Brasil Comparados com o que a gente tem aqui na Austrália Então se você já viu esse vídeo, se você já não viu, vê de novo Vê lá, eu vou deixar ele aqui aparecendo e aí vocês vão lá e clicam nesse vídeo. Depois que acabar esse vídeo aqui, vocês vão lá e vem o outro, tá? Ou ver primeiro lá, depois depois, não sei, não sei se vocês fazer. Mas, se vocês interessaram desse vídeo, fica comigo e tchau, tchau. Então vamos lá, antes de eu começar esse vídeo, eu queria só deixar um parecer básico sobre a, as taxas de conversões dos carros, tá? Antes que venha comentários tipo assim Não, não é a mesma coisa porque o poder aquisitivo que você tem na Austrália, ele é diferente do poder aquisitivo que você tem no Brasil Levando em consideração o salário mínimo, aluguel, essas coisas que vocês pagam, que a gente paga, que todo mundo paga, contas, etc isso tudo vai levar em consideração o poder aquisitivo de um país e de outro. Uma pessoa consegue comprar um carro de 5 mil dólares aqui muito mais facilmente do que alguém no Brasil compra um carro de 20 mil reais. Então, resguardando esses comentários, não é, é, a ideia não é fazer esse comparativo a, de poder aquisitivo. Tá? É para vocês verem a diferença gritante que tem entre um país que tem um poder aquisitivo maior e preços menores e de um país que não tem um poder aquisitivo tão grande e preços abusivos né, para carros do Brasil. Então, vamos lá. O primeiro carro que eu queria comparar pra vocês é o Mitsubishi Lancer, esse aqui. Ah, todos eles são modelo 2016, tá? E eles são basicamente iguais, todos eles são ou manual ou automático. Ah, esse Mitsubishi Lancer que eu tô vendo, na Austrália, ele tá saindo por 18.990 dólares no modelo automático 2016. Enquanto no Brasil, ele sai por 66.990 reais. Então, cara, é um preço... Muito, muito, muito maior do que o que a gente vê aqui na Austrália, tá? Ah, eu peguei também um, alguns carros um pouco mais caros, ah, mas que são carros que eu sei que são sonhos de consumo também, de muita gente. Ah, a Pajero, por exemplo, no Brasil, que é um carro que não é popular, mas eu sempre vi muito por aí. Ah, apesar dele ser um carro caro, eu vejo muito Pajero no Brasil, é um carro que todo mundo conhece. Ah, aqui na Austrália não é tão popular não, mas ele está por 48.990 dólares. Enquanto no Brasil, ele está 163.990. Eu peguei todos esses preços de dois sites. Um do carsales.com.au, que é como se fosse o WebMotors do Brasil, né? o que eles fazem a tabela FIP daqui. E no Brasil, o WebMotors pela tabela FIP. Tá? Então todos os preços que eu estou falando para vocês são preços que foram pesquisados nos sites oficiais e confiáveis, tanto do Austrália quanto do Brasil. Tá? Para quem não conhece, eu deixo os links aqui embaixo. Uh... O i30, que é um carro que eu gosto demais, o Hyundai i30, né, esse daqui. Ah, no, na Austrália, ele tá saindo um modelo novo dele por 18.650 dólares, que eu já acho bem caro, na minha opinião, por ser um i30, por ser o carro que é. Ele não é um puta carro. Ah, talvez o modelo 16, seja um, 2016 seja um pouco melhor, mas eu não acho que seja um carro tão assim, que precise ser tão caro desse jeito, né. E no Brasil... <risos> A média que eu achei foi de R$ 89 89.990,00, R$ mil por e cara, ele não vale mil reais. ele não vale, não... enfim, essa é a minha ah, humilde opinião, que eu fico louco com essas coisas. Eu peguei também um carro que eu particularmente gosto muito, eu queria, eu estava pensando em comprar um desse daqui, aqui na Austrália, obviamente não o modelo 2016, o modelo 2008, que estava aí por uns R$ mil, R$ que é o um Civic, eu gosto muito do Civic, a minha mãe sempre teve Civic. E eu sei que fiquei muito louco para dirigir o carro dela, porque eu gostava demais do Civic, então eu coloquei aqui também uh, Por 32.686, uh, é o modelo 2016 do New Civic, né? Uh, e no Brasil ele tá saindo por 71.900 reais é uma diferença muito, muito, muito absurda. A, a taxa de conversão, nesse caso, não é tão diferente, né? Mas como eu falei lá no começo, a, o poder aquisitivo é diferente de um país para o outro, né? Então é mais fácil você comprar um Civic de 32 mil aqui do que um Civic de 71 mil no Brasil, né? E para finalizar, é, esse foi só mesmo o sonho de consumo, né? Mas só para vocês terem uma noção da, da gritaria que é esses preços, a, a Ferrari 458 Spyder modelo 2015, tá? É, no Brasil, na Austrália, por 795 mil dólares. E no Brasil, $2 149 reais. Então, what the fuck? É muita, muita, muita diferença. É, e pra vocês que estão vindo aqui pra Austrália, que tem uma, uma vontade de comprar carro e tudo mais, existem sim carros abaixo de mil dólares, carros de 2 mil dólares. Carros, por exemplo, de 95, 98 Que são carros antigos Mas que, cara Pra você poder ir pra praia Pra você poder dar um rolê por aqui Você que vai ficar aqui seis meses Às vezes vale muito a pena você chegar aqui Comprar um carrinho vagabundo mesmo De dois contos, três contos E parar de busão, sabe por ter, um, ter pra onde ir, sabe No final de semana, viajar, etc É muito mais simples o processo De comprar carro daqui ah, Eu vou dar só uma uma breve explicação. Aqui a gente precisa de dois documentos para você comprar um carro. Então é muito mais fácil do que a burocracia toda do Brasil. A gente tem um documento chamado Roadworth Road Road Road Road a gente chama carinhosamente de RWC que é um certificado de segurança que os australianos emitem. A Australia Mecânico. Vou deixar até aqui um jabazinho básico da JR, que é a mecânica do meu amigo Reinaldo e do Paulão. Vou uh, deixar o contato dos caras aqui também, se precisarem de mecânico, vai lá e fala com os caras, que os caras são bons. É, e aí esse documento é o que contesta. É que ele. Ah, caralho! Esse documento é o que consta. Todas as partes de segurança do seu carro, se seu pneu está bom, se não está careca, se a luz está funcionando, se os freios funcionam, motor, correia deitada Então vários itens de segurança do carro e algumas coisas essas colocam nesse certificado que ele é necessário para que você venda o carro Ele tem uma validade, depende de onde você faz, por um ou dois meses tá? ah, E o outro documento que é realmente o documento que você passa do carro por nome de outra pessoa é, que é só, a gente chama de Registration, né, do Transfer, Registr Registr Transfer Registration, caraca, tá difícil de lembrar isso hoje. É, esse aí, você vai é só colocar mesmo o nome do seu nome, o nome da pessoa, quando você paga no carro, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal. Vai no Queensland Transport ou no New South Wales Transport, onde você estiver na Austrália, que regulariza os transportes, e entrega esse documento para eles com o RWC e acabou o nome do carro, o nome da outra pessoa e já era bem mais simples do que os processos do Brasil, que demoram, não sei o que. Aqui quando você compra um carro você pode sair com ele na hora, você pagou, você já pega a documentação e vai embora, já sai dirigindo o carro. É muito, muito, muito mais fácil. É, uma, uma outra curiosidade para vocês também, para quem pensa em parcelar carros aqui. Se você é estudante, já não vai dar muito certo, ah, você vai precisar ter um visto pelo menos de dois anos aí para você poder entrar no financiamento, eles têm que aprovar, então eu sei que brasileiro gosta muito desse negócio de parcelar, mas aqui na Austrália não é uma coisa muito comum. Eles chamam isso de finance aqui, uh, mas eles não aprovam para estudantes, é muito difícil ser aprovado para estudantes. Se você conhece alguém que conseguiu essa aprovação, comenta aqui embaixo, mas eu nunca vi estudante sendo aprovado para finance. Então uh, é mais fácil vocês comprarem mesmo à vista. Então se vocês tiverem alguma dúvida em relação a carros, a um, preços de mais alguns, ou quiserem saber mais alguma coisa sobre carro deixem nos comentários para o debate. Uh, eu vou responder vocês À medida do possível uh, Vou deixar alguns links aqui embaixo Para vocês compararem os preços de carro também Do Webmotors, do Carsales, do Condor Air E a gente se vê No próximo vídeo Muito obrigado por assistir e até mais Beijo e para pra vocês, tchau